Ok, um, dois, três, iniciamos então a nossa transmissão, retomando a leitura comentada do nosso, do nosso livrinho é, Calço de Mesa Manca, três ensaios teóricos e filosóficos, e a gente está lendo e comentando o terceiro capítulo. Tá? E no livro eu chamo de ensaio. Né? É, esse, esse livro ele tem três textos que são independentes, mas eles conversam é, e tem um fio condutor que os encadeiam, que é a, a, os fenômenos da linguagem. Tá? Então, os fenômenos da linguagem é o fio condutor que, que encadeiam esses três textos. O primeiro trata de uma abordagem é, li, da linguística, né, por um viés filosófico. O segundo trata da, da morfologia, e da fonologia da Libras, e o terceiro trata da esteses do ser, ou estese do ser, né, como é a palavra em português. Uh, o título é, então, esteses do ser, esgotamento do espetáculo das sombras, entre parênteses, convergência, a iluminação da visão, divergência, né. Tá? Então, pessoal, é, você que porventura vem assistir o nosso vídeo, os nossos comentários aqui, a nossa leitura, nossas reflexões, ah, muitos exemplos serão dados, às vezes, na contramão ah, do pensamento é, de massa, tá? nós não temos compromisso com as massas, tá? nós é, tentamos... É, ter pelo menos um vislumbre da realidade, já que, para lembrar Mercedes Sousas e, e sua cantiga, né? nós vamos envelhecendo sem é, saber o que é a realidade. né? Ah, é, nós vamos ponhando berros sem saber o que é a realidade. Né? É isso que diz a cantiga. Então, nós envelhecemos, isso é a realidade sem saber o que, é, o, o, o que é a realidade que vivemos. Né? Normalmente, como diz Platão, a gente está acorrentado, olhando para uma parede e vendo sombras né, dos objetos reais. Tá? Então, a gente vai utilizar, podemos, eventualmente, utilizar é, exemplos que vai na contramão do pensamento massificado. Então, tá? é... Quero uh, deixar bem claro que esses exemplos são utilizados de forma didática para que a gente possa exercitar o nosso pensamento, a nossa reflexão. Tá? Isso não tem objetivo de categorizar nem de classificar a ninguém. Até porque eu julgo que eh, estamos um pouquinho acima da massa que categoriza... Que uh, classifica e baseado nessa categorização separa, exclui, tá? Para poder tentar fazer uma síntese para a compreensão das coisas, tá? É, julgamos que estamos um pouquinho acima disso, tá? E que a gente costuma dar uma olhadinha de cima, né, para tentar vislumbrar o todo da questão, tá? Então, é um tipo de visão que a trincheira não permite. Então, se você está uh, numa trincheira de um lado, numa trincheira do outro, você não vai ter a visão do todo, você vai ter a visão que a trincheira permite você ter, ou seja, a visão do horizonte à sua frente. Né? Uh, então, para que você tenha uh, um vislumbre do todo, né? e aí a gente não pode deixar de pensar Bakhtin nesse sentido. Né? Bakhtin, ele sempre vai buscar o todo, né, a percepção do todo, dos fenômenos, dos fatos de linguagem. Né? Então, para que a gente tenha uma compreensão realmente ativa, uma compreensão bactiniana, né, nos termos bactinianos, a gente precisa abandonar a trincheira e se elevar para olhar de cima e assim tentar, então, ver o todo da questão. A gente vai falar de tese do ser, ou seja, a forma como a gente pode perceber e fruir o ser como um todo harmônico, tá? Então, obviamente, a gente pode tocar aí aqui a colar num ponto um pouco mais é, delicado, tá, da nossa vida cotidiana, tá? Lembrando, novamente, isso não é para menosprezar ninguém, não é para categorizar, não é para separar, não é para excluir. Tá? Os exemplos são didáticos e a gente está tentando compreender um pouquinho, ou pelo menos ter um vislumbre né, do que é a nossa vida. Bom, vamos lá, então, ao capítulo. Nosso pensamento em torno daquilo que chamamos de estética do ser expressão que se tornou títulos de algumas de nossas produções, começou a tomar forma a partir de alguns conceitos bactinianos e gattarianos a partir do ano de 2014, né? Aqui mais um, um erro que eu cometi, né? Mas é só a questão de repetir termos, né? E que o revisor deixou passar, né? A partir e a partir. Mas tudo bem, não é algo que deva... Falaram assim, pegue o livrinho Calço de Mesa Manca e faça uma fogueira com ele. Aos poucos, nossa compreensão e aplicação deles foram sendo aprofundados, até que, pelo advento de nossa pesquisa doutoral, foi deixada em latência, até o momento em que retomamos nas presentes linhas. Eu comecei em 2014 com um texto chamado Entre Dois Mundos, Tá, os fluxos de identidade de um quase, né? teve um texto anterior, e esse era exatamente o título do meu projeto de doutorado. Tá? É, então, começa aí, eu começo a pensar, a partir de conceitos bactinianos e gattarianos, que é, eu vejo alguma similaridade, ou de alguma forma esses conceitos podem se conversar, né, na minha percepção, e a partir daquela sequência de filmes né aquela trilogia é, convergência tá então a partir desses elementos eu começo a elaborar um pensamento em é, um pensamento filosófico em torno do ser tá que vai or originar esse capítulo agora com uma nova reflexão uma no uma nova orientação uh, da temática. Retomando ideias anteriores, aí tem uma nota de rodapé nesse subtítulo. Recomendamos alguns textos para melhor compreensão uh, da origem desse nosso pensamento. Recomendamos alguns textos, ou seja, é para compreender melhor né, é, do que a gente está falando aqui, né, a, a origem, a gênese, até porque essa retomada que a gente faz aqui, ela é muito breve, Tá? e não tem a mesma profundidade das discussões que foram feitas anteriormente, porque a nosso, o nosso olhar está agora direcionado para outro local, né? o local da filosofia clássica. Os conceitos que fundamentaram o nosso pensamento inicial foram alteridade, cultura, forma composicional, forma arquitetônica do querer dizer, exotopia, inacabamento, refletir e refratar de Bakhtin e subjetividade capitalística e micropolítica de Gatari. Particularmente, são conceitos que me agradam muito. A né? alteridade é a, a constituição a partir da visão do outro, né? Não de que eu sou passivo ao olhar do outro, mas da visão, da contemplação do outro. Né? Eu, compre... eu contemplo o outro né? e eu reconheço que eu sou diferente do outro. Então, esse contraste na percepção do outro é que desperta a minha consciência para o meu eu. Né? Então, lembrando aí, então, o tal Tequim, né? a sabedoria do tal Tequim que diz exatamente é, dessa questão dos contrastes que geram a que gera realidade. Né? Então, eles vão dizer que a realidade é a circunstância provisória dos opostos necessários para a, a, a criação, então, desse real. Tá? Então, realidade, circunstância provisória de opostos necessário, necessários. Sempre eu tenho, então, algo que se contrapõe para que ambos surjam como realidade para a consciência. Né? Aí a gente não pode escapar, não pode deixar de falar da teoria de valor de Socir. Quem é exatamente isso. Penso eu né, que Socir estava tentando aplicar esse princípio filosófico na área da linguística. Né? Quando ele vai lá falar que se eu oponho, é, se eu colocar... Né, tentar relacionar em oposição dois elementos semelhantes, eu não crio uma relação de oposição, eu não crio contraste, nenhum dos dois é, elementos, se eu oponho, um fonema A, um fonema A, é, para a consciência, não surge nenhum dos dois, nenhum dos dois torna a relação, porque só há semelhança, só há positividade, é necessário que haja negatividade, ou seja, é necessário que haja oposição, né, opostos necessários para a criação de realidade. Então, se eu oponho um fonema A a um fonema B, eu tenho a realidade de A e eu tenho a realidade de B. Né? Imagina se na língua portuguesa a gente tivesse só o fonema A. Você teria condições de formar um morfema com o fonema A? Só com o fonema A? Não, né? A gente precisa de outros né, para poder é, criar, então, oposição, criar negatividade entre, né? E, eventualmente, numa construção dentro de um contexto, um fonema A pode adquirir um significado, pode se tornar um morfema, né? Mas esse fonema A que vai adquirir, que vai se vestir de uma significância, de um significado, né? Obviamente, ele vai estar em oposição, em relação de oposição a uma outra coisa, né? cultura, né, para para Bakhtin cultura é, é um produto social, né, um produto do, do do sujeito não isolado, né, mas conectado ao seu entorno, conectado aquilo que o rodeia, forma composicional que tem a ver com gênero, né, com gênero discursivo, mas que não fica restrito a isso, né, a obra de arte é em todos a arte em todos os seus âmbitos, né, tem é, é, é essa forma composicional se, se materializa né, por meio de formas composicionais. Né? Se a gente pensar um poema, por exemplo, a gente é, toma como exemplo um haikai, ele tem uma forma estrutural, uma forma composicional específica, né? que é 557, ou é 575, eu já não me lembro mais com exatidão. Né? Cinco sílabas é, no, num verso, 5 no outra 7 no outro. É mais ou menos essa a estrutura composicional. Tá? Então, forma composicional é isso. A, a, a estrutura que o discurso vai ter dentro de determinado gênero. Né? Se você vai escrever um bilhete, né, você tem uma estrutura X para você escrever. Você não vai é, é, é, colocar... Um, uma folha de A4 na sua geladeira como bilhete. Né? O bilhete ele é conciso, ele tem como finalidade dar um recado, dar um aviso. Fui ao mercado, volto logo. Fui almoçar, volto logo. Então, a forma composicional só permite você enunciar isso. É diferente de um artigo científico, por exemplo. Tá? Uh, forma arquitetônica do querer dizer. Veja bem, forma composicional é a estrutura né, do, do gênero, a estrutura que o discurso vai adquirir ali dentro. Tá? Já a forma arquitetônica tem a ver com a ideologia expressa, a ideologia comunicada com a, a, o valor expresso. Tá? Então, o Cláudio quer... É... Falar alguma coisa sobre amor né? Então, qual é o gênero Que o Cláudio vai falar sobre o amor Um romance? Não, o Cláudio não sabe escrever Um romance É uma carta de amor? Não, o Cláudio não tem para que escrever Uma carta de amor Dá um poema? Dá um poema Até que, de vez em quando Eu me aventuro a escrever, né? Não sei se pode ser é categorizado como poema, né? Tem até um livrinho publicado aí com, com algumas coisas desse, nesse sentido, né? Chama 2017 em 13 meses. Né? Bom, que tipo de poema específico? Eu vou falar de amor, né? Eu vou es escolher uma forma composicional. Às vezes eu posso contraverter a forma, né? Eu posso, no título ali, dizer que é um. Um vilancete cinza, como eu já fiz, mas você vai fazer uma análise da estrutura, não é um vilancete. É um vilancico, quer dizer. Não é. Né? É só o título que diz que é. tá Então, a forma está né É uma contraversão da forma. Mas, o que, que o Cláudio quer dizer? Qual é o valor que o Cláudio quer comunicar, quer expressar, nesse querer dizer? Qual é a arquitetônica desse querer dizer? Né? Ah, eu tenho uma figura é, para expressar a minha relação ideológica com o café, né? que é o amor quente. Então, o meu amor vai ter, a expressão do meu amor vai ter a forma do café. Sirva-me. Uma xícara desse quente e amargo amor. E por aí vai. Né? Então, essa é a arquitetônica do querer dizer, tá? Uh, exotopia. Uh, no geral, a gente fala, quando se trata de Bakhtin, exotopia, nesse conceito. Por que aqui dentro eu vou chamar de exotopia? Por quê? a gente entende esse conceito de Bakhti como estar fora de si, estar fora do seu marco psicológico. Então, exo, fora. Porque dentro do meu pensamento, né, se é que eu tenho um, exotopia é exo, dentro, eu estar dentro do meu marco psicológico. Na, no sentido bactiliano aqui, é o sentido é, do conceito de empatia. Ele começa a expor o pensamento dele lá com o livro é, Para uma Filosofia do Ato. Ele começa utilizando o conceito de empatia. Vai se tornar é, exotopia depois. Né? Bom, quando se trata da obra Bakhtiniana, exotopia. Quando se trata do, do nosso pensamento, exotopia. Mas é a mesma coisa, só a pronúncia diferente para diferenciar que exotopia para nós é estar dentro do meu marco psicológico e exotopia é o estar fora do meu marco psicológico, né? Me aproximando do marco psicológico do outro, tá? E endotopia, quando eu mergulho no interior do meu marco psicológico, do meu eu. Tá? Acabamento e inacabamento. Para a Baquitinha, a gente é, é, é, tem sempre é, essa, essa relação, né? Somos sempre seres acabados e inacabados. Acabados, finalizados pelo olhar do outro na interação, e inacabados, sempre abertos a novos acabamentos, a no... em novas interações. Tá? Então, a gente possui um, um acabamento momentâneo, mas ao longo da vida nossa, em age eterno, nunca existe o acabamento. O acabamento ele é sempre momentâneo, então a gente está sempre num limiar de acabamentos e de inacabamentos. Tá? Uh, refletir esse conceito é tomado por empréstimo da física, tá? então você pensou o espelho, né? o espelho reflete a luz tal e qual né? uh, então nesse sentido a gente reflete o meio em que a gente vive, tá? então a gente está como um espelhinho ali captando e refletindo o meio, mas para Bakhtin a gente nunca é totalmente passivo ao meio, a gente tem uma relação de passividade e de atividade com o meio, ou seja, eu sou constituído pelo meio em que vivo, mas eu constituo também esse meio, tá? Então, é, eu reflito esse meio, mas eu também refrato ele, tá? Eu refrato porque eu, com a, a, a minha atuação com o meu ser, eu vou causar pequenas mudanças nesse meio social a partir da interação que eu travo com os meus outros, tá? Então, para Bakhtin, nada está isolado, nada tem uma única via. Tudo sempre tem duas vias, tá? Lembrando que Bakhtin, ele foi exilado, né? a gente sabe disso, por causa do regime político, ele foi perseguido por causa do regime político, ele teve inúmeros textos é, censurados pelo regime político, mas ele nunca tomou partido tá? disso ou daquilo. Tá? E isso está, é, apesar de muitos bactinianos distorcerem, isso está no livro de Catherine Clark e... e, e do Rouquiste, esqueci o nome do cara, mas o, o sobrenome dele é Rouquiste, eles fazem uma mega biografia de Bakhtin, Eu acho que é mais do que uma biografia, eles fazem uma biografia e uma exegese muito boa da obra de Bakhtin, e eles vão dizer que Bakhtin nunca tomou partido. Né? O, a, a, o regime censurava os textos dele, mandava de volta, ele não corrigia, ele dava de ombros, simplesmente engavetava. Ele preferia engavetar o texto dele do que é, é, apagar, é, é, consertar, se, se é que essa palavra cabe, né? refazer o texto dele. Ele simplesmente dava de ombro. Né? E aí, ele nos discursos dele, é, ele preferia se calar do que modular o discurso dele. E quando era necessário, ele o fazia. Ele modulava, mas ele não tomava partido. Tá? Nem favorável ao regime, nem contra regime. Tá? Isso fica bem claro lá na obra do, de, de, de Clark e Hawkins, tá uh, Subjetividade capitalística é um conceito que eu gosto muito. Tá? Onde Gatari vai dizer que a subjetividade ela é construída pelo capital como um objeto numa esteira de fabricação em série, né? como um carro numa montadora, tá? onde se vai, adiciona uma peça, adiciona outra, adiciona outra, no fim da montagem você tem o um veículo. Tá? Então, ele vai dizer que a subjetividade do sujeito é construída dessa forma. Né? Então, você vai adicionando... A escola adiciona um elemento, a igreja adiciona outro, né? a família adiciona outro, e no final da montagem você tem a subjetividade do sujeitinho ali formatadinha do jeito que é o grupo social no qual ele se insere. Tá? Como se faz isso? Através de algo que ele chama de agenciamento discursivo. Tá? Então, via discurso, você constrói, você fabrica a subjetividade das pessoas. E é claro, hoje eu falei na, na, na, na aula da graduação uh, que os discursos constroem a realidade, tá? e aí, é claro, essa realidade vai estar modulada de acordo com o discurso, tá? e que Mercedes Souza, né? Até falei isso aqui no início, né? Tem uma, uma cantiga que diz que nós envelhecemos sem saber o que é a realidade de fato. E se a gente volta aí ao filósofo Platão, ele vai dizer que nós somos acorrentados olhando para uma parede onde são projetadas as sombras de objetos que são reais. Tá? Que o diga os formadores de opinião hoje, né, os youtubers da vida, né? que se arrogam saber de tudo. Eu tenho pavor a pessoas que arrogam né, o lugar de sábios de tudo. Né? São mentirosos, mentirosos tá? Cometem a maior desfaçatez. E a cara, como diz aqui em Cuiabá, nem chuvisca. Nem chuvisca. Né? Porque nós... Por mais que a gente se debruce sobre um objeto e o estude a vida toda, nós nunca saberemos tudo sobre esse objeto. Sempre haverá algo a saber de um objeto. E aí tem um pensador, que me escapa o nome dele agora, que diz o seguinte, que a gente deve olhar o nosso objeto de estudo sempre como a gente o olhou a primeira vez, com o mesmo deslumbre, com a mesma paixão, mesmo que a gente já saiba muito desse objeto. A gente tem que ter o mesmo deslumbramento que a primeira vez que a gente olhou. Então, a gente nunca vai saber tudo sobre tudo. Né? E aí, né, me dá a catapora miudinha né, dessas pessoas que vê um fato, ou que, que lê aí em qualquer jornal, em qualquer revista, né, ou vê na TV, e aí já monta toda uma análise, já se torna especialista de ler aquelas três linhas da manchete do jornal. Né? É temeroso isso. Não iremos aqui retomá-los, né, os conceitos. Ah, sim, tem o conceito de micropolítica. Micropolítica, para Gatari, é exatamente a força que o sujeito tem de, por meio do seu pequeno platozinho existencial provocar uma mudança no seu entorno, né, ele não se deixa fabricar, né, ele não deixa a sua subjetividade ser contaminada, ser fabricada, ele não deixa esses elementos que o capital adiciona à subjetividade do sujeito, contaminar ele, e aí ele se mantém diferente, ele se mantém divergente da massa, né, ou seja, ele não tem o espírito de manada ou o efeito de manada ligado. Né? A manada está indo nessa direção, ele simplesmente vai nessa direção aqui. E aí, uma hora, alguém da manada olha para trás e vê ele indo noutra direção e se dando bem. Né? E aí, essa micropolítica contamina esse um que teve a capacidade de olhar para trás. E aí, esse um que viu, é capaz de desligar o seu efeito manada influenciado pela força micropolítica do platô existencial desse sujeito que não se deixou fabricar. Não iremos aqui retomá-los, os conceitos, né, em pormenores. Queremos apenas delinear essas ideias à luz da nossa compreensão, para, então, a partir delas, continuar a construção de nossa tríade, convergência, insurgência e divergências. Divergência, ideias filosóficas que captamos a partir dos conceitos supracitados, que temos agora subsídios para, de forma madura, aprofundar. Né? Eu, naquele momento eu estava pensando uma que estava madura, né? eu acho que nem tanto assim, eu, talvez de vez. Né? Uh, Bakhtin busca na física as ideias de reflexão e da refração e as, aplica na, e as aplica na área da linguagem, afirmando que o homem reflete o meio, como também o refrata. A alteridade para Bakhtin é constituinte da identidade do homem e dos seus discursos, ou seja, a partir da consciência do outro, o homem se constitui, com ele interage e enuncia. Na alteridade, por meio da relação com os outros, os seres humanos se constituem. Aquilo que eu falei inicialmente, né? Você olhando o outro, você desperta a, a sua consciência para si mesmo, né? O contraste existente entre você e o outro, né? Que é a zona limítrofe, né? Que separa eu e o outro, que separa o meu marco psicológico do outro desperta esse contraste, desperta a minha consciência para mim, né, e aí tem algo interessante de Bakhtin, que ele vai falar da atividade do eu para o outro, do outro para mim, do eu para mim, né, que é bastante interessante, fala, Áudia. Eu, na, quando fiz a, o concurso, né, na redação eu usei esse conceito aí do refletir e refratar de marketing, em marketing na relação escola-sociedade. Eu acho que isso me deu uma pontuação <risos> na época lá. Olha, eu Nossa. 8, 75, 8, 75, eu falei, olha, será que <risos> foi a força? Porque. Nossa, é isso. mas também, hein? Acontece isso, né? Se a gente for pensar a escola e a sociedade, esse conceito está bem. É latente Sim. né uma uhum. é... é uma via de mão dupla a escola ela uhum. reflete a sociedade e a sociedade reflete a escola ou pelo menos deveria né refletir mas não só reflete né porque para Bakhtin não não existe uma passividade é sempre uma uhum. via de mão dupla ela reflete e refrata né Sim. ambas eu, eu, eu, né? Eu entendi reflete dessa e forma, refrata eu acho que um, um, uma coisa que, que exemplifica muito bem o refratar da so, a sociedade, da escola, por exemplo, é a, a teoria do criacionismo e do evolução. Congelou. Caiu, tá meu ouvindo, congelou Jaime. Só para mim, congelou só para mim ou tô para todo mundo? Não, para mim também. Você ah, <risos> mesmo. Que tá chovendo? Será que ele viu que congelou? Eu acho que não. <risos> e o dele tá mudo, ele tá falando, não tá ouvindo. Aham. Uh -huh. Ai, ai, vamos pôr no chat, peraí. Vamos. Ver. Ô, gente, as dúvidas que a gente vai tendo quando a gente vai, tendo, vai fazendo as leituras para escrever a dissertação, a gente pode trazer para o grupo de pesquisa ou só para o professor? Não entendi. As dúvidas que a gente vai tendo, quando a gente vai fazendo os estudos para escrever a dissertação, a gente tem, pode trazer para o grupo de pesquisa ou só para o professor? Ah, não acho... não entendi, desculpa. <risos> Bom, deixa ele responder. As dúvidas das leituras que a gente vai fazendo para fazer a escrita da dissertação... A gente pode trazer para o grupo de pesquisa, só para o senhor? Pode, pode trazer, sim. Pode ah, trazer, tá beleza, sim. A gente... Daí a gente a gente vai tentando comentar, né? Tá, também é eu já estou com algumas questões. dúvidas aqui que já tá já rolava desde o grupo do, de pesquisa, né? Então aproveitar agora que eu vou aprofundar para tem a de gente. Fim, algum que eu vou usar? Uhum. A gente sempre reserva um, uma parte, a, a, normalmente a parte final do do nosso encontro, exatamente uhum. para comentar tanto a aula quanto a outras questões que porventura venham uhum. surgir. Tá? beleza. Então, eu dizia que é, nós somos ó, um, um país aí, de maioria cristã, né? E é, dentro do cristianismo se admite, é, eu chamei de teoria da criação, mas não é uma teoria, né? Mito, né, o mito da criação, né? E em contraposição à teoria do evolucionismo, da evolução das espécies. Né? Então, a escola vai é, refletir a teoria do evolucionismo, a evolução das espécies. Né? A, as crianças vão lá, vão estudar aquilo, e os pais em casa vão falar que a verdade é o mito da criação. Né? Então, essa, isso é algo... A, a escola vai, por um lado, refletir essa teoria, né? e a sociedade ao invés, nesse caso, ao invés de refletir, vai refratar, né, e aí são muitos os outros exemplos, né, que a gente vai ter de, de refletir e refratar, né, dessa via de mão dupla, a escola que reflete e refrata e a sociedade que reflete e refrata essa escola, né, Mas assim, com toda certeza, abordar algo desse sentido numa redação é você amealhar pontos é, é, é, altos, né? A, amealhar vários pontos, é, sair a, a, acima da média, né? Com um tema desse, tá? Bom, vamos vamos adiante. É, onde paramos nessa relação o homem reflete, bom, um pouquinho uma frase antes, na alteridade por meio da relação com os outros os seres humanos se constituem nessa relação o homem reflete e se refrata no outro em outras palavras o homem constrói entre ele e o outro o contraste e com isso desperta a consciência do seu ser unitário, ou seja, singular. O processo de constituição do homem é contínuo, e nele são forjadas as relações humanas. Esse processo não se dá ao acaso, em tudo há leis que regem cada aspecto da vida e da natureza, contra as quais não se pode lutar, né? a gente tem leis universais aí vocês podem pensar ah, mas isso é besteira do hermetismo não é besteira não né? a física inclusive é, comprova uma dessas leis né, que é a lei da ação e da reação toda ação provoca uma reação de igual ou maior intensidade né? e aí a lei da correspondência né? tudo o que está em cima é como o que está embaixo você vê é, é, no mar mimeses de animais que estão na terra, né? Cavalo marinho, lá você vê um peixe, não sei se pode ser enquadrado como peixe ou não, eu não sou biólogo, é, estudei biologia no ensino médio e já não me lembro mais muita coisa, mas você vê lá um animal marinho, aquático, que lembra um cavalo. Você vê um, um animal, um ser aquático marinho que lembra uma estrela do céu, né? aquilo que a gente abstrai por uma estrela. Né? E aí você tem o leão marinho, você tem é, o que mais? Você tem o dragão marinho, você tem a serpente marinha, ou seja, tudo que está em cima é como o que está embaixo. Né? O que está na água é, é como o que está na terra, claro, não numa relação de, de semelhança, mas às vezes de analogia, mas você tem um caracol terrestre e você tem um caracol aquático, tá? Isso aí prova que a lei universal da correspondência existe, né? Você não pode negar. A lei do ritmo, né? Sempre que você fica às extremidades, você vai sofrer o impacto do pêndulo. Quando você se posicionar ao meio, você vai sentir o impacto do pêndulo, do pêndulo, mas ele não vai estar com a mesma velocidade quando ele bate na extremidade, né? Agora, o que a gente deve fazer se a gente for um pouquinho sábio nos posicionar acima do movimento do pêndulo, né? Aquilo que eu falei para vocês: se você se, é, é, é, se enfiar, se você mergulhar na trincheira, você vai ter a visão da trincheira, se você se posicionar acima, você contempla as trincheiras. E aí você não fica ao sabor da percepção que as lixeiras podem, podem te oferecer, que é sempre limitante. Né? Quanto mais você se elevar, menos dualidades vai ter. Né? Vamos lembrar a né Quanto mais você neutralizar as dualidades da base, menos é, força das que estão em cima você vai suportar. Né? até o momento que, neutralizando todas, você chega ao topo da pirâmide. Né? Lembrando aí que essa pirâmide civilizatória ela tem quatro faces, política, religião, arte e ciência. Qualquer uma das, dessas faces, você subindo por ela, você vai é, é, se tornar civilizado. A política vai promover a justiça, se não promove, deveria. A religião vai promover a bondade, se não promover alguma coisa de errado, tem. A arte deve promover o belo, se não promover alguma coisa de errado, tem. E a ciência deve promover a verdade, deve promover o conhecimento. Né? A gente fala conhecimento religioso, na religião não tem conhecimento. Conhecimento é da ciência. A ciência você observa um fato, você estuda o fato e você prova que esse fato, esse fenômeno, após a sua compreensão, após a, a, o, o seu desvelamento para a realidade, você prova que ele, sim, corresponde a essa realidade observada. A religião, não. Tudo o que se diz na, religi na religião é mito, é invenção da mente humana. O processo de constituição do homem é contínuo e neles são forjadas as relações humanas. Esse processo não se dá ao acaso. Tudo há leis que regem cada aspecto da vida e da natureza contra as quais não se pode lutar. Assim sendo, a consciência do indivíduo é algo que se concretiza socialmente na relação com o outro por meio de discursividades e significados na acepção pactiniana, tá? Uma correção aqui, né? Discursividades e sentidos seria uma melhor palavra para uh, expressar essa ideia. Nesses termos, a subjetividade não pode ser concebida como sendo um eu absoluto. Se assim o fosse, excluiria a relação entre o eu e o outro, ou seja, a subjetividade é um eu relativo que resulta da re relação entre o eu e o outro, tá? Isso porque nós não somos seres isolados, né? Nós não somos seres isolados, mesmo que ah, toda a toda um modo, né? Todo modo de vida nosso hoje leve a gente acreditar que a gente está sozinho, que a gente está individualizado, que eu estou particularizado no meu mundo, né? ainda assim eu estou conectado a todos e a tudo, tá? eu não sou isolado, por exemplo, nós desenvolvemos linguagens, ainda falava hoje isso na, na aula da graduação, nós desenvolvemos linguagem porque nós estamos conectados a um meio social que utiliza a linguagem. Se não fosse, nós não desenvolveríamos, né? E aí vamos associar, né, que fala que nós somos seres é, preparados para a linguagem, mas sem a linguagem, né? Ou seja, temos uma faculdade, mas para exercitarmos essa faculdade de linguagem, a gente precisa de um elemento que é essencial, que é o social, que é a conexão. Não tem como você negar isso. A nossa consciência toma forma e passa a existir nos signos ideológicos. Dessa forma, desta forma o indivíduo se constitui se identifica e se difere na relação com o seu outro essa constituição identificação e diferenciação que eu coloquei entre parênteses refração em Bakhtin implica uma constituição com o meio mas também uma ação constitutiva do homem sobre o meio tá não estamos isolados e não somos seres totalmente passivos, tá? Eu atuo sobre o meio social e o meio social sobre mim. Eu atuo sobre a língua e a língua sobre mim. É sempre essa relação. Por que, que a língua ao longo do tempo muda? Exatamente por causa dessa relação de mão dupla, né? O sujeito é constituído pela língua, mas a língua não é... Um, um ser, uma entidade extra pairando sobre nossas cabeças sobre a qual não recai a nossa influência. Se não recaísse, esse sinal de queijo na língua brasileira de sinais registrado em 1875 seria o mesmo sinal hoje. E hoje nós sinalizamos queijo dessa forma. O que é que fez esse sinal de queijo mudar para esse sinal de queijo? Se não a ação do próprio falante. Temos sinais que permaneceram inalterados? Temos. Né? Mas temos sinais que provam que o ser humano, o falante da língua, atua sobre ela. Sim, É claro que você não vai perceber isso tão rapidamente a língua de sinais é uma exceção, porque a língua de sinais não tem uma força coercitiva sobre ela, chamada escrita, né, a escrita da língua de sinais não é exercida, as comunidades surdas não se apropriam da escrita e não grafam a sua língua, apesar de existirem sistemas de escritas para essa língua, né, então, essa língua vai mudar rapidamente, Socir afirma que a força coercitiva da escrita sobre a língua impede a língua de mudar rapidamente. Né? Então, está respondida a questão. Né? A língua de sinais muda tão rapidamente porque nós deixamos de escrevê-la. Retomando as ideias que giram em torno da subjetividade capitalística, Podemos inferir que, do mesmo modo que as linhas de produção, que nas linhas de produção ao leite são acrescentadas moléculas, até que se obtenha o leite condensado nas linhas de produção da subjetividade... Perdão, pessoal. Oi, eu estou em aula. Estou em aula. Estou em aula. Perdão, pessoal. Ah, então, olha só. É, a, o exemplo, esse exemplo aqui não é meu, tá? Eu trago de, de, de Gatari. Ele diz que ah, da mesma forma que você pega ali o leite e aí você vai adicionando moléculas numa linha... Perdão, pessoal. Eu vou ter que atender, tá? Alô? Oi, oi. Tá bom? Coisas que acontecem. Tá? Desculpem, pessoal. Até perdi aqui onde eu estava. Tá. É, então, a, a, a subjetividade, você tem o mesmo é, processo, né? Você vai adicionando elementos a subjetividade, e aí você constrói uma subjetividade que articula os sujeitos uns aos outros, tá? Então, você, por exemplo, a, a, a indústria utiliza muito isso, né? Você vai produzir o iPhone 20, né? o iPhone 20, e aí você está lá com o aparelho quase pronto, né? passando por testes, aí você pega, faz uma foto da câmera, assim, o celular meio escurecido, só aparecendo as câmeras, para você mostrar uma, uma pequena diferença, e aí você coloca aquele slogan matador. iPhone 16. A maravilha nunca pensada. Aí passa três meses você coloca ali um pedacinho da tela refletindo uma imagem qualquer, né? E aí você coloca a resolução dos deuses, iPhone 20, a resolução dos deuses. Quando o iPhone 20 for lançado, a subjetividade já está construída no sujeito, o, ou seja, o... O, o, o comprador em potencial já está fabricado. Ele vai vender um rim, vai vender a mãe para poder ter o iPhone 20. Tá? Então, é mais ou menos o mesmo modo operante, né? Você vai adicionar moléculas ao leite e transformar ele em outra coisa. Você vai adicionar aspectos à subjetividade do sujeito e você vai transformar ele em uma outra coisa. Tá? Então, ao sujeito, né, as, nas linhas de pro, produção da subjetividade, vão sendo adicionadas representações por meio de agenciamentos discursivos, até que, então, a imersão do sujeito nessas representações, nesses agenciamentos, faz com que o desejo de querer ser e possuir seja, de fato, produzido, seja consolidado. Pessoal, mais dois parágrafos e a gente encerra, eu abro para comentários ou perguntas. Assim, não somente se produz uma subjetividade individual, como também é produzida uma social. Ou seja, além de submeter o homem à forja subjetiva mediante a corrupção do desejo ou do medo que o produzirá o que, melhor dizendo, ah, eu li errado, perdão, o que produzirá sua subjetividade, o processo cooptará sua mente para produzir agrupamentos, ajuntamentos e guetos de pertença. Tal subjetividade pode ser encontrada em todos os níveis da produção e do consumo, e ainda mais, produz uma subjetividade inconsciente. Tá? Não é só no nível consciente que a subjetividade capitalística atua. Ela atua também no nível inconsciente. Isso vai produzindo sujeitos articulados uns aos outros. Né? Você viu o discurso de um sujeito de um gueto, você vê de todos os outros. Eu estou em aula. Tá? Então vai é, é, se produzindo os sujeitos De um articulados ao outro O que a religião faz? A religião educa? Não, a religião não educa não há, Como não há conhecimento na religião Não há educação na religião Porque a, a, a educação ela é emancipatória Ela é libertadora O que, que a religião faz? A religião coopta a mente do sujeito E escraviza aquele modo de pensar Tanto que existem religiões que a pessoa não consegue sair de dentro dela, ou quando sai, ela não consegue entrar em nenhuma outra, porque fica tão engendrado aqueles agenciamentos discursivos que ela não consegue conceber o um mundo a partir de outra cosmovisão ou a partir de uma visão, tá porque cosmovisão é a visão do mundo a partir do dogma. Né? E a gente nunca deve, principalmente nós que estamos... Na academia, né, nós não devemos ter cosmovisão, nós devemos ter visão do mundo. E essa visão, quem é que explica a realidade? Quem é que explica o mundo? A ciência. Né? Então, é, esses guetos, né, por exemplo, roqueiros. O roqueiro ele tem um modo de agir, de gestualizar, de falar, de se vestir, que é próprio. Você pertence ao, ao, ao gueto, ao grupo, quando? Quando você fala, quando você pensa, quando você tem o gosto, quando você se veste, quando você tem os trejeitos do grupo. Então, há um processo de construção disso no sujeito até que ele se torna um produto compatível ao meio. Nesse processo, o capital se utiliza dos chamados agenciamentos discursivos, que capturam o ser pelas tramas da corrupção do desejo. O homem, então, passa a incorporar esses agenciamentos e com isso é levado a fazer parte de um dado universo subjetivo capitalístico, reproduzindo os modos de existência criados nas linhas de produção da subjetividade, que eu acabei de exemplificar para vocês. Esses agenciamentos muitas vezes são travestidos por vernizes de inclusão, valoração, valorização e reparação. No entanto, basta apenas uma observação mais atenta para entendermos que se trata tão somente de sofismas sem aplicação prática e que por trás deles estão as verdadeiras molas propulsoras, interesses próprios. Né? Isso daqui a gente vê muito nas ONGs. Né? É raro você achar uma ONG que realmente esteja comprometida com o bem da humanidade, com o bem social. O que é mais comum de você ver por trás do verniz né, social das ONGs é o interesse em amealhar recursos energéticos, tá? Ficamos por aqui, pessoal. No, no próximo encontro, a gente parte da página 100, da tá? primeiro parágrafo da página, tá? E aí... É, eu quero ouvir vocês a respeito dessa nossa devagação, tá? Uh, comentários sobre isso e, eventualmente, outro comentário ou questão que vocês tiverem. Áurea? Se apotei um dedão aqui, né? Tem um não tem muito a comentar, não, mas é, é, tá lendo. A hora que eu tava estava lendo, eu cheguei um pouco, mas eu anotei umas coisas. Ah, essa questão da, da subjetividade, eu acho que um dia eu até perguntei, eu perguntei porque eu sempre pensava, quando é, a gente pensa na subjetividade, aí agora é confirmado aqui com essa leitura de que é, gostei do termo que fala assim, não existe a subjetividade absoluta, né? Porque Normalmente a gente fala assim, ah, quando eu pensava em subjetividade, a gente sempre pensa assim no, eu acho que como muitos outros conceitos, no senso comum, né, de que subjetividade é algo nosso. Mas aí a gente vê, não tem nada nosso, né? Aí entra aquele conceito que você fala, primeiro é alheio, é alheio ou alheio outro, né? Alheio. Alheio próprio. Alheio próprio. Alheio, alheio próprio, né? Uhum. Então, assim, é tudo uma constituição, né? Assim, Sim. Antes de tornar uma subjetividade minha, que não tem nada de minha subjetividade, né? Eu fui constituído por essas, é, todos esses elementos aí que, que a gente pode dizer, né? Igreja, uhum. escola, é, sociedade. Sociedade. Cenário sim Até mesmo na quais... academia, né, no, no, no âmbito Isso. da ciência, desculpa te cortar, até mesmo na academia, no âmbito da ciência, a gente vai se constituindo né, segundo teorias, segundo pensamentos, segundo verdades que a gente vai tendo contato e vai se afinizando com elas. Ah, eu estava pensando, enquanto estava ouvindo aqui, basta a gente pensar a questão da prova, a gente fala assim, prova objetiva, prova subjetiva, né? Objetiva, a resposta já está lá, É subjetiva, a gente vai responder, mas eu não, eu não respondo com a minha palavra, eu tenho que responder também com, a palavra do... com o conceito alheio, né? Aí, então, daí assim, aí o um subjetivo que não, não é subjetivo, né? Se a gente for parar mesmo para ver, não existe, eu pensando aqui, não existe a tal subjetividade, né? Eu diria que existe, mas ela não existe num sentido absoluto, né? como o texto é. traz. Existe uma subjetividade é, é relativa, uma subjetividade construída a partir do social, a partir daquilo que você recebe, você vai internalizando isso, mas você não é totalmente passivo a essa subjetividade social. Em algum nível, você acaba interferindo nisso, mesmo que seja muito pouco. Você acaba interferindo nisso. Então, não é uma subjetividade absoluta do eu, não é uma subjetividade absoluta do outro, mas sim uma subjetividade relativa entre o eu e o outro, entre o eu e o social. Né? A, a parábola do, do do cuco, do ovo do cuco, exemplifica isso de uma forma magistral, na minha opinião. Né? O cuco ele é um passarinho que ele não é, constrói ninhos. Né? Ele chega no ninho do outro quando a ave mãe está fora do ninho ou a ave pai. Né? Tem casos que o, o, o macho alterna no cuidado do ninho. Né? Quando o ninho está só, ele fica pageando. Né? Quando o ninho está só, ele vai lá e ele põe o ovo dele no meio do ninho. Da outra ave, né? E aí fica lá aquele ovão grandão no meio de ovinhos pequenininhos, né? A mãe ou o pai do ninho chega ali, né? Olha, vê, obviamente percebe com toda certeza a diferença, mas enfim, o ninho é dela ou dele. E eles construíram, né? O que, é que ele faz? Ele choca, nasce aquele passarinho enorme, maior que os outros, mas ele viu nascer, ele chocou. Tá? Então, ele pensa ser dele. Claro, ele viu nascer. Percebe? A gente traz do meio, a gente trouxe do meio, a gente internalizou, a gente processou, a gente pensa ser nosso, a gente desenvolve uma relação com isso. E, de certa forma, é nosso, é alheio próprio nas palavras bactinianas, né? É claro, que o ovo do cuco vai originar um passarinho enorme que vai derrubar os filhos legítimos do ninho. Porque ele é mais forte. Né? Tá? E aí é quando as, as opiniões do meio, que, são, que divergem da nossa, né? mas porque está na moda, nós somos donos de efeito manada, né? nós gostamos de modismos, né? Todo mundo está indo nessa direção aqui, eu estou indo aqui, mas ah, todo mundo está indo naquela direção também, aí eu volto e vou acompanhar. Né? Aí é quando o, o, a opinião ovo do cuco derruba as minhas opiniões do ninho. Né? E a gente acredita que essa opinião é nossa. Né? Na maior parte das opiniões que temos, a maior parte delas, nós deveríamos ter ideias, né? Mas nós não somos capazes de gerar ideias, né? De gerar ideia é difícil, né? Da trabalho, até mesmo a opinião da trabalho, né? Se a gente for colocar aí no papel, lealmente, né, E buscar qual das ideias listadas, qual das opiniões, melhor dizendo, listadas, é realmente nossa, a gente vai ter um pouquinho, muito pouquinho, um mínimo do mínimo. Tá? Na maioria, né, a maioria, melhor dizendo, é opinião do meio que a gente choca como se fosse nossa, que a gente dá à luz como se fosse nossa. Isso porque nós temos na nossa, na nossa mente algo que o hermetismo vai chamar de duplo gênero da mente. O gênero que fecunda e o gênero que gesta e dá à luz. Então, quando o nosso gênero mental que fecunda ideias ou opiniões numa fração mais abaixo, num nível mais abaixo, quando ele é estéril ou pouco produtivo, né? Esse lugar de fecundação, de geração, vai ser ocupado por sementes do meio, por coisas do meio. Quando você não pensa, você é pensado pelas massas. Quando você abre mão de decidir quem você é, as massas decidem por você. Tá? Então, é mais ou menos é, isso que acontece. Né? Algo mais, Áurea? Ela deve estar com crise alérgica, né? Estava com a toalha e tal. Jaime? Ah, então, eu tô mais para ouvir mesmo. Né? Eu não tinha lido livro, as dúvidas que eu tinha era referente aos estudos que eu estou fazendo. Então, deixa eu esperar sair do público, aí eu lanço lá de dúvidas. Do... <risos> tá bom, então, como você quiser. Mas se você quiser colocar aqui, a gente tenta responder. Se eu estiver à altura. Ah, então, eu vou aproveitar aqui já o gancho. Gente, é, que é o seguinte, né, durante a oh, minha pesquisa, né, uma das questões da, na hora da entrevista, professor, não sei se o senhor lembra, que a professora Carol tá comentando, é para eu uh, tentar responder se tratava de uma língua ou se tratava de uma linguagem ou de um bilinguismo de memória, né, não sei se o senhor, se o senhor recorda disso. Sim, me né? recordo. Então, uh, referente a isso, eu fiquei na dúvida que eu também queria pedir a ajuda das meninas, né. Ah, uh, porque, assim, se fosse a gente utilizar o conceito de língua, a gente ia ter que abordar a questão de sistema, né? E, porém, como nós não temos uma língua, segundo algumas pesquisas, né, não temos um sistema, eu pensei em utilizar o termo pedinização, uh, pedinização do português, do português afro-brasileiro. Né? Porque... Uh, Aí, nesse caso, sim, daria para a gente utilizar o termo língua, porque aí o PID, né, já tem alguns países que utilizam o PID como, consideram o PID como uma língua, né, então era essa dúvida que eu tinha, se eu coloco língua, linguagem ou uma língua PIDinizada. Sim, é, eu acho que essa questão do PID, na sua pesquisa, ela vem ao encontro, tá, uhum. da, do objeto de estudo, tá, porque... É por isso que eu não tão naquela disciplina do curso de História, que eu acho que ela iria me abrir a, as ideias sobre isso. Aham, uhum. porque eu, eu, eu, eu concordo com você, eu também acho que essa disciplina, ela vai contribuir muito, tá, para a ampliação, né, da sua visão nessa questão. Né? É, eu sou iniciado de, de nação de Quito, né? e aí uma das, eu vou confessar agora, que uma das, das minhas frustrações em relação à religião foi descobrir, depois da iniciação, que o que se sabe falar, o que se compreende né? desse pedrinho, né, vamos colocar dessa forma, ou vamos utilizar um outro termo que é, é, é até corrente, né? Língua crioula, né? Uhum. É, que existe, o pouco que se sabe, se compreende, está relacionado a dias, né, a nome de dias, a nome de números, a, a uhum. cumprimentos, né? E o... O grosso da ritualística que se faz, né, as rezas, né, as orações, não se sabe, não se entende. Sim. Repete porque ouviu alguém né, ah, é, pronunciar, falar, aprendeu a repetir, mas não compreende o que, que é que está falando. E aí, né, óbvio, eu tenho o bicho do corpo inteiro da pesquisa, né? Uhum. É, eu tive a frustração, mas eu fui... De alguma forma, embora eu não me debruce sobre isso profundamente, eu fui buscar é, coisas sobre o Iorubá. Né? E aí tem bastante coisas que a gente encontra, inclusive algumas cantigas com traduções e com escrita, né? que a gente percebe que as palavras são diferentes, não só é, na pronúncia, mas na escrita. Sim, e é totalmente. Também diferente E a tradução também, quando há no terreiro, quando a gente vê algo que é mais profundo, às vezes um, um terreiro que o, o, o sacerdote é um pesquisador, o sacerdote é um professor, né, que, que se debruça sobre o, o, o Yorubá, a gente vê que há uma diferença gigante. Então, aí prevalece aquela ideia, e aí eu vou utilizar algo é, bastante... É, melhor dizendo, nada ortodoxo, uh, mas que vem a calhar, quem conta um ponto aumenta um ponto. Então, é, é a, a, a tonalidade da língua é perdida, a rítmica da língua é perdida, né, a, palavras são, são, são mudadas né, foneticamente, são mudadas por causa que a pessoa não entende, não compreende o que está... O, o, o que está repetindo, né, e a cada repetição, obviamente, vai mudando um pouquinho até que mude completamente, né, então eu percebo, eu percebo isso, né, eu acho que essa, esse termo que você coloca, que eu tenho dificuldade para falar, vou confessar, né, mas essa, uhum. essa questão do pidem eu acho que é algo que é, é, pode te ajudar, sim, né, uhum. uh, agora a gente vai ter, a gente não, eu acho que você, porque eu sou peixe pequeno, peixe miúdo nessa história, né? Você vai ter que é, fazer uma avaliação, né? E aí vamos, vamos trazer Baquitim para o centro da questão, né? Uhum. O, o, o sujeito é, ele é sempre um centro de valores, você escolheu essa temática para fazer a sua pesquisa, exatamente porque você tem uma relação ideológica com essa temática. Sim. Né? E você uhum. quer compreender esse objeto, você quer é, descobrir uma verdade nele que ainda não foi descoberta. Né? É para uhum. isso que se faz pesquisa. Ou então, é ampliar uma verdade que já foi vista, já foi descoberta a uhum. respeito. Né? Então, nada melhor do que você é, é, compreender qual conceito você, vai ser melhor adequado à sua pesquisa. Não é o objeto, obviamente, Sim. que vai ter que caber dentro da teoria, mas a teoria que vai ter que servir ao objeto. Nesse sentido, o, o conceito vai ser aquele que melhor se adequar ao seu objeto e ao resultado que você é, vislumbra, aquilo Sim. que você... É, olha, no horizonte diz Aquele é o resultado que eu espero Vou caminhar em direção a ele E, e até tem um, uma outra pesquisa professor, Sobre é, padrões sociolinguísticos Do Canoblé de São Paulo né, Que o professor, na pesquisa dele Ele coloca a língua E bem a, no final da palavra Ele coloca o G, U, E, M Entre parênteses né? E eu não concordaria com esse tipo de termo, porque, uh, como se trata da sociolinguística, ele teria, no meu ponto de vista, ter que ir um pouquinho para a questão da fonética também. E a gente sabe que não tem nada de fonética na estrutura do que tem dentro dos grupos de cromão né uhum, é... Sim. Bom, era isso a dúvida que, a uhum. dúvida que eu tive. É, e aí a gente tem sempre uma distinção, né, entre língua uhum. e linguagem. Talvez eu esteja sendo bem socratiano agora, né? Mas a uhum. gente até mesmo em Bakhtin a gente tem a distinção. E o Bakhtin ele é o autor é, é, da linguagem, né? Uhum. Ele é o autor do, dos atos de linguagem, né? Da ideologia da linguagem, né? E ele faz uma certa distinção no conceito, né? Então você colocar ali é, língua entre parênteses, o, o, o, o G, E, M, né? é, ter como ou uma língua ou uma linguagem, né? eu acho que uma coisa implica a outra. Né? Talvez eu não tenha maturidade intelectual suficiente ainda, vocês sabem que eu estou bem no início da minha carreira, né? Uhum. Talvez eu não, não tenha maturidade intelectual ainda para olhar para isso e ver algo que eles estão vendo. Mas, para mim, há uma distinção. E, sim, língua implica em linguagem. E linguagem implica em língua, já que uma coisa retroalimenta a outra. Né? Então, a gente precisa, sim, ter um pouquinho de cuidado na hora de fazer as, essas definições. Eu eu, tá? Para a gente não cair nisso, porque assim é, é, eu estudo Socir e eu estudo Bakhtin. Socir, a gente vai ver o abstrato, que é o sistema, a língua, né? O, o, o Socir do, do curso de Linguística Geral é um Socir pronto e acabado, né? Que versa sobre uh, o sistema linguístico, a língua no sentido abstrato, pronto e acabado, né? O Socir dos Escritos de, de Linguística Geral é outro Socir, não é esse soci? é um Socir que ele fala sobre o sistema linguístico, mas que ele não deixa de dar a devida importância à linguagem e ao social. Né? Isso é muito importante. Né? O que diferencia o socirro do curso de linguística geral para o socirro dos escritos de linguística geral é exatamente a questão do social. Né? A importância que o social tem e que ele reitera muitas vezes ao longo da obra. Tá? e aí o outro autor que eu estudo e que vai gerar né, que, que os dois são os motores que geram que proporcionam o meu pensamento né, Bakhtin ele também vai fazer uma dis distinção ele vai dizer que língua é o sistema que nós utilizamos para materializar a linguagem verbal humana a grosso modo, eu estou fazendo essa afirmação, e que linguagem ela é uh, exatamente o exercício dessa língua pelo sujeito de forma ideológica, de forma valorativa. Ou seja, ele utiliza isso tudo aí para se expressar, para se posicionar, né, para marcar o seu, o seu lugar na existência. Tá? E cujo a, a linguagem né, a, a, a tem por essência a interação é, verbal, sem a interação, não há linguagem, não há língua. Né? Então, a interação social é a essência da linguagem para Bakhtin. Então, há uma distinção entre as duas coisas. Sim. Eu até estava querendo ver também, antes de pegar, começar a escrever sobre isso, ver a língua e comportamento verbal de Goncio também, que ele também traz umas teorias diferentes sobre os conceitos. Então, antes de começar a escrever esse primeiro capítulo metodológico, vou dar uma olhada nisso também de bom estilo. Sim, sim. É, eu costumo deixar os meus os meus orientandos é, bastante livres para escolher a teoria que vão seguir, tá? É, a gente teve aí a, por exemplo, a Franciele é, que utilizou bastante é, é, Baquitin, mas ela acabou é, fazendo uma relação com Soci a gente tem Maria Emília, que utiliza basicamente Soci e Martinet no trabalho dela, a gente tem Kézia com Gattari e com Bakhtin, né? Então, eu não, eu, não, eu não obrigo, eu não bato o martelo, dado a, a característica do trabalho e dado as escolhas que vocês fazem, a gente vai direcionar da melhor forma possível. E, óbvio, aquilo que eu não, é, não estiver ao meu alcance, eu não sei de tudo. Se eu dissesse para vocês que sei de tudo, por favor, se algum dia eu fizer isso, me diga que eu estou mentindo, por favor, tá? Me digam que eu não sei de nada, me digam para rever o meu posicionamento, tá? Então, óbvio que eu não vou saber de tudo, óbvio que na orientação eu vou deixar escapar coisas. Isso é comum e para isso existe a banca, né? Então, o que escapar? Ao meu olhar, a banca, obviamente, fará as pontuações, e assim, né, é que um trabalho de pós-graduação é conseguido. tá? Beleza, é só isso. Vera Lúcia? O microfone, Vera Lúcia? Então, professor... Não, hoje não tem comentários, não. Eu vou... só quero falar que foi bom a gente voltar, né? Para relembrar, para quanto mais você lê, sim. mais a explicação, melhor mem para memorizar, né? Sim, então, sim, sim, a... verdade. É, eu estou direcionando as, as reuniões nos dois primeiros anos do grupo não foram nesse formato, né? E aí eu direcionei para esse formato porque, porque ler em grupo é melhor. Ler em grupo proporciona maior aprendizado, né? E eu senti a falta de ler junto, de ler com, tá? Eu tive esse tipo de leitura no mestrado, eu tive esse tipo de leitura no doutorado, né? E sentia falta disso, né? Isso é você vai ajuda vendo, muito. Para você ver melhor o que o outro está falando. Isso mesmo, tá? Então, Pessoal, ficamos por aqui, tá? Minha gratidão, meu muito obrigado pelo momento, é sempre oportunidade de aprendizado, né? Sempre a gente, quando ensina, aprende mais sobre o que ensina, né? E, claro, a, a interação é, social, a interação verbal, ainda que mediada pela tecnologia, nos proporciona o encontro, e é do encontro que emerge o sentido, diz Bakhtin. Meu, muito obrigado. Boa noite a todos. A gente volta na próxima quinta-feira. Até mais. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Tudo de bom para todos. Para todos nós.